Universidade Federal de Santa Catarina, 1º de dezembro de 2015. Por que, que é importante lembrar? Há cerca de uns 36 anos, 30 de novembro de 1979, teve um protesto contra o general Figueiredo, governante do regime militar aqui em Florianópolis um protesto organizado pelo Diretório Central dos Estudantes da UFSC. Com o tempo a UFSC foi mudando, os lugares foram mudando, os prédios foram sendo construídos. E aqueles lugares que talvez a gente visse só magramo, terreno baldio. De repente foram se tornando prédios Ou aqueles espaços que eram prédios foram sumindo Se tornando outras coisas E com o tempo Às vezes a gente tem a impressão que sempre foi assim Hoje eu estava me deparando Com esse monumento aqui Que foi em homenagem aos 500 anos da América Latina E... Bem onde tem essa planta aqui Tinha antigamente um... Um quadro, uma placa, né? Explicando toda a história da construção do continente, suas inflexões, o que, que eram esses signos e tal. As gramas eram distintas, para mostrar também a divisão da América em duas. Tinha a questão do oceano aqui. Bem, com o tempo esse patrimônio foi sendo descuidado e esquecido. E de repente, hoje, quem passa, talvez considere que ele sempre foi assim. Hoje também, eu recebi uma convocação do Conselho Universitário da UFSC, chamando uma reunião para discutir o futuro do Hospital Universitário. E essa reunião está sendo chamada dentro de uma unidade da Polícia Militar de Santa Catarina. Não é um centro de ensino da UFSC, é uma unidade específica para a formação de militares. E nesses 36 anos de novembrado nesse cenário onde certos patrimônios são simplesmente ignorados, e se tem a impressão que sempre foi assim, eu considero que seja importante a gente não esquecer. mesmo talvez com o Diretório Central dos Estudantes que apoia essa medida, que incentive essa medida de esconder as questões da universidade, do debate específico dentro da universidade, a gente não pode esquecer aquilo que a gente já foi dia. Houve um tempo em que nós tínhamos coragem, inclusive, de criticar a Polícia Militar. que a gente não se esqueça.